pergunta que a gente recebe sempre. O que, que eu preciso comprar para sobreviver ao inverno canadense? Toca! Que? Vamos começar esse vídeo aí, fica comigo e Uma dúvida muito comum que a gente recebe, tanto dos nossos clientes quanto de pessoas nas redes, nas redes sociais, é sobre o que, que eu preciso comprar, o que, que eu preciso vestir no inverno canadense para não morrer congelado, não é mesmo? Então, hoje a gente vai mostrar pra vocês as nossas roupas de frio, o que que a gente tem, o que que a gente recomenda é, E algumas dicas pra que você não, não passe frio, entendeu? Porque o inverno canadense ele pode ser muito divertido se você tiver as roupas certas A grande questão é o seguinte, eu sou muito calorento, Então, pra mim, é sempre muito difícil achar roupa de inverno é, Porque eu não gosto de ficar usando muita coisa assim, não Então, o que que eu uso? Isso daqui Isso daqui é uma segunda pele Que a gente comprou aqui no Canadá é, Essa daqui é da Unico Tá, então Essa daqui é uma, uma roupa que a gente usa Por baixo da camiseta Ou por baixo, sabe? É, ela tem que, camisa, né? ela tem que entrar em contato com a sua pele Ela tem que entrar em contato com a sua pele então, isso daqui, na verdade, seria a primeira camada de roupa. Eu também tenho uma, também é da Uniqlo, acho que é o mesmo tecido, né? Mesmo tecido, ele é bem, bem macio, ele é bem, ele é bem... Como se fosse um fleece. É, ele é bem fininho, então, é, parece que não esquenta, mas ele esquenta. Essa camisa aqui, ela tem vários níveis, na verdade, que você pode comprar na Uniqlo. Então, ela tem um nível, tipo, que esquenta um pouco, esquenta médio ela e esquenta tem... pra caralho, sabe? Essa linha da Uniqlo chama Hitec. E dentro da coleção Ritec, eles têm três é, tipos. Então, tem a Warm, a não sei o quê, e a Ultra Warm, que é a mais quente de todas. E o tecido varia bastante de acordo com, com cada uma dessas categorias. Então, essa e daqui, por os preços por exemplo, também vão aumentando. É. Essa daqui, por exemplo, que o Thiago tem, ela é a básica. Essa aqui é a calça. É, ela é a calça do tecido então, comum. Então, tem a, tem a segunda pele pra cima e a segunda pele pra baixo. Então, essa daqui é a calça. Eu não vou... Fazer um vídeo mostrando a vestindo isso, porque eu fico parecendo um bailarino. Uma Ele fica bem coladinho na minha perna Você Quer ver, ó. ó? Aqui, mostra aqui pertinho. O dele tá escrito Ritec, o meu tá escrito Ritec Ultra Warm. Vamos ver se vai focar. Focou? Ver Não se tá vai focar, menina. Acho que tá focando, né? O tecido é bem diferente, eu queria mostrar isso pra vocês entenderem, ó. Esse tecido é bem fininho. E esse aqui, ele tem uns pelinhos, tá vendo? Então, são tecidos bem diferentes. Esse tá cheio de pelo de link também, né? É, a minha não pega. Essa ultra warm, ela é muito quente. Ela chega a incomodar, assim, dependendo do, do, né, da situação é. que você estiver usando. Quando tiver... É, essas calças aqui, elas são mais pra menos 10... Tipo, menos 6, menos. 7 pra cima Elas são vai. pros menos. Elas são pros menos. Aqui em Vancouver, a por é, aqui em Ivocor, por exemplo, vai ser muito difícil você precisar usar, a não ser que você realmente senta muito frio. Mas se você vai pra Calgary, em Toronto, etc., com certeza. Você vai precisar. Você vai precisar. Tem a primeira, a primeira camada e vem a segunda camada. O que você veste na segunda camada? Ah tá. Aí, além dessa camisa que eu uso, é, eu coloco uma camiseta normal mesmo. Qualquer camiseta. E eu coloco essa blusa que eu gosto de chamar de blusa saco de saco lixo. Saco de lixo. Essas blusas saco de lixo Essas são muito comuns. <risos> Essas blusas, eu acho elas muito feias, mas elas são corta-vento, elas se esquentam bem E não é nem muito a questão de esquentar, é a questão de cortar o vento É, porque grande parte do frio, na verdade, é a sensação térmica, e a sensação térmica quem traz é o vento Então às vezes você nem tá sentindo tanto frio, mas na hora que bate o vento que dói, né, dá aquela congelada e essa daqui, o Thiago comprou no Walmart, né? É da no Walmart, Walmart, mais ou menos 60 dólares. É, e essa daqui, a minha, é da Uniqlo também. Então a Uniqlo também tem essa, essa segunda camada, assim, digamos, né? De Sim. roupa. E isso daqui é muito bom. Muitas vezes o Thiago sai usando só essa, né? É, eu normalmente uso essa daqui. Essa já é a, a, a última camada. Essa é a última assim, camada. Digamos. Mas eu nunca uso essa blusa com essa blusa. Só se for pra menos 30. Só se for... É... Quando a gente pegou menos 35, aí eu usei a segunda pele, a camiseta, isso e isso. Aí sim, mas eu normalmente vou só de camiseta com essa blusa, porque eu sou gordo e gordo não sente frio. Mas se você não é gordo que nem eu, parabéns, você vai ter que comprar mais roupas pra você usar, tá bom? gordo já tem uma camada de pele a mais que não precisa pagar, é mesmo? Essa minha blusa aqui é o que vocês me vêm usando todos em todos os, os, os vídeos, em todos os lugares. É uma blusa da Gap, a... No Brasil, eu tenho certeza que vocês talvez achem alguma coisa parecida, mas é muito, muito caro. Seria muito caro. Muito, é. muito caro no Brasil. Essa blusa, ela é extremamente confortável, ela é enorme, ela é gigante, e eu peguei na promoção por 30 dólares. Essas blusas, assim, pesadas pro, pro inverno, existem várias categorias. Tem, normalmente na etiqueta tá falando se ela vai até menos 10, menos 20, menos 30, até pra menos 60. Então depende do material. Normalmente elas são feitas, elas são recheadas com pena de ganso Pena de ganso é um material bem quente Mas é um material que é bem assim É bem triste tipo, o jeito como é feito Então essa minha aqui por exemplo Ela é de pena de ganso Mas eu comprei ela em 2011 Então eu não sabia que ela era feita com esse material A Paula não era vegetariana ainda É, hoje em dia eu compraria uma de tecido sintético Tipo essa daqui que eu tenho Não compraria de pelo de ganso Mas se você não tem esse problema, né é, pena de ganso chama Down, você vai achar muitas, muitas blusas com esse material aqui, muitas, porque eles usam bastante mesmo. Outra coisa que é interessante falar também é sobre esses pelinhos que ficam aqui nessas blusas, que no Brasil é só pra fashion mesmo, aqui não, aqui elas tem uma função. Quando você coloca essa blusa na cabeça, e tá nevando, e tá nevando esse negócio aqui serve pra grudar a neve nesse negócio e não na sua cara. Então, tipo, meio que a neve fica nesses pelinhos, não na sua cara. Ela não então, cai a... na sua cara. Quando a neve cai, ela gruda aqui. Então, esses pelinhos não é só por ser fashion, é... Realmente eles têm um, uma, uma, função. uma função pra esses pelinhos na blusa também. Você vai achar de todas as marcas, esse tipo de, de casaco, né, que você vai usar por cima. É uma loja que é legal de você procurar é na Winners, porque eles vendem de todas as marcas, então você pode procurar uma variação muito grande de preço. E outra coisa é que normalmente o, essa touca sai, né? Então, ela sai, você pode tirar ela da, da blusa Porque você não pode lavar isso daqui com os pelinhos Se você lavar com os pelinhos, você vai estragar os pelinhos Estraga então, os pelinhos. tem que tomar cuidado E agora falando das perninhas Falando aí, sobre calças Depende, né? De cada pessoa Depende bastante uh, Existem calças porta-vento que são bem mais acessíveis Essa calça aqui eu paguei bastante caro nela porque eu fui idiota. Não, mas é porque ela é específica pra um propósito. Sim, mas a grande questão é o seguinte. Essa calça aqui é uma calça da Columbia. Ela é corta-vento, ela esquenta e ela tem vários bolsos porque ela é pra esqui. Então pra você colocar equipamento câmeras ela, Você tem as coisas que prende né? Ela tem pra coisas Pra você poder nela. prender a... por dentro. Tem umas coisas que você é. prende a blusa na calça pra não Sim. entrar neve por baixo. Essa calça você consegue prender ela de vários jeitos diferentes. Você consegue colocar cinto, você consegue prender ela no snowboard, nos equipamentos, nas mochilas, enfim. E outra coisa interessante dessa calça é que ela tem uma camadinha extra aqui com um elástico na ponta. Então esse elástico você gruda ele... Na sua bota e aí você pode enfiar o pé na neve que não vai entrar neve dentro da sua bota. Então ela vai ficar sempre. A neve vai ficar sempre por fora da sua bota. Então isso aqui é o que faz toda a diferença. É, né? porque você ela for, é bem grande o coisa. Se você né? for se enfiar na neve, se você for fazer qualquer tipo de esporte, ou se você quiser ir, né, escorregar, fazer anjinho uhum. um de neve. Se você vai entrar na neve mesmo, entendeu? Esse é. tipo de calça é a melhor opção porque elas são a prova d'água. A prova d'água. Então você não vai ficar molhado, elas têm ó, a, o recheio aqui necessário pra te deixar quente E todos esses detalhes, né? O da perna, a minha tem igualzinho a sua também Tem essa... Você laço. nunca usa, né? Esse não, isso daqui é o dentro da bota Ah, você põe dentro da bota Inclusive né? ela tem até um, ó, ela tem um ganchinho, ó um, Que isso daqui você prende, as botas de esqui, elas têm um, um ganchinho desse E aí você prende ne, dentro, porque daí a calça não vai sair, se você cair, por exemplo Ela vai ficar segura ela lá dentro da sua perna ela tem vários ajustes, enfim A minha é da, acho que é da Roxy É, a minha é dessa marca aqui, da Roxy Que é também Eles também fazem coisa de esporte, etc E aí aqui, ó, ela sempre vai estar tá falando É sempre pra vocês prestarem atenção, você vai estar tá falando na etiqueta É waterproof Então aqui tá escrito que é a prova d'água Waterproof Sempre é. peguem a prova d'água tem que ser todas essas peças de, que você vai usar na neve, tem que ser a prova d'água É óbvio que isso daqui você não vai usar pra ir trabalhar, né? Você não vai chegar no trabalho com uma calça de esqui E aí vai variar de região pra região do Canadá Aqui em Vancouver a gente não tem necessidade de usar calça prova d'água d'água, esse tipo de coisa Então a gente normalmente usa jeans ou qualquer peça desse uma, tipo, uma segunda, segunda pele, pele, um jeans, um moletom, alguma coisa desse tipo Mas, se você estiver em Calgary, em Winnipeg, em outras cidades, você vai precisar de uma calça mais específica pra frio E que você possa usar pra ir trabalhar, né, assim, digamos Exatamente Porque esse daqui é muito grande Bom, luvas e toucas e meias Essas meias aqui, elas também elas são bem grossas, não sei se dá pra ver que elas são é térmicas um... Elas são térmicas também Ela é uma meia térmica então, a gente tem um, seu pé uma, também, uma camada ó. por dentro de é. pelinhos. é de lã, eu acho. Não, é, é, ela tem uns pelinhos por dentro exatamente para esquentar. Ó. É. Ela é bem grossa, então. É, Esquenta mesmo. Tem vários tipos de meia térmica tem assim, tem mais finas, tem da Uniclo, por exemplo, da coleção deles, Tech. E aí depende também, se você sente muito frio no pé, se você sente pouco... É, só que, que, que o que, que não dá pra fazer? Não dá pra colocar cinco meias normais. Tipo, ah, tá frio, vou colocar cinco meias uma em cima da outra. Não vai adiantar, porque você vai suar. Se o seu pé começar a suar, ele vai ficar gelado. Então Sim. tem que ser essas coisas de material específico... Que ele suga o suor. Exato, vai reter o suor. Ele vai reter o suor e não vai deixar ficar molhado com frio. As luvas é a mesma coisa. É, essas luvas que eu comprei, elas têm uma borrachinha aqui na frente pra poder tocar no celular. Então é, é, as luvas continuam te dando mobilidade pra você usar o seu celular. Tem um então, negocinhos no dedo aqui. Ó. A maioria das luvas tem esse negocinho no dedo e você consegue mexer no celular com todos os dedos enquanto você tá usando elas. Isso pra mim é o mais importante, é que eu não preciso ficar tirando a minha luva toda hora pra poder né, mexer no celular. Essa é a prova d'água, né? Essa luva também é a prova d'água, eu não sei que marca é que é ela rico. é. Essa aqui, essa aqui não é da Unico, não. É assim. Essa é, essa aqui é da único sim é da Essa é da Uniclo <risos> Essa daqui é de uma marca que chama Eddie Bauer Eddie Bauer, não sei como pronuncia, mas eles também tem Bastante coisa de inverno E as tocas, que aqui não se usa pra saltar banco Aqui se usa pra esquentar A careca, olha só Né? E aqui Toca, qualquer touca que você Achar por aí, não precisa ter uma marca específica, não tem. É, um... Se você sente muito frio na orelha, né, é bom que ela tenha algum recheio, alguma coisa térmica. Ah, é, tem os fones também que você consegue colocar de pelo, né? Que Sim, se, se, se você na não gosta de usar touca. Essas é. luvas também, elas normalmente têm um negocinho, ó, ela pra você prender uma na outra. E não perdê-las por aí, né? Pra elas ficarem grudadinhas, Ela fica... assim. Outro acessório interessante... Bom, cachecol também... Aqui no Canadá, nenhum dessa, nenhuma dessas coisas é, é estilo. É realmente porque você precisa esquentar. Nada, nada é estilo, né? Então, não. normalmente nas pernas e aqui na parte de cima, você não vai sentir frio, você vai estar com as roupas adequadas. Então, você vai sentir frio nas extremidades. Na mão, no pé, se você não tiver com a bota certa, a gente já vai mostrar. E no pescoço. Então, por isso, cachecol. Para situações mais extremas, como por exemplo... Exemplo, Calgary, Winnipeg, etc., você vai sentir frio na cara. E aí o que, que você pode comprar? Uma coisa desse tipo aqui, ó. E aí você... agora sim você pode assaltar a banco, peraí. Isso daqui vai ficar preso dentro da sua blusa. Pronto. Bota aí. Isso daqui vai ficar preso dentro da blusa de frio. Isso aqui você consegue ajustar. Isso. E aí você vai sair assim, ó. Taca, assim, e aí é assim que você assalta a aqui. E aí você vai tá com a toca aqui, entendeu? Então ó, você vai estar tá assim, ó. Desse jeito aqui, só o olhinho fica de fora. E aí você pode botar um óculos também, se você quiser. <risos> e ó, que quando tá menos 30, até o olhinho congela, tá? Os cílios congelam. E por último, então, os calçados. Mostra aí o seu, fala de qual marca que é. Essa é uma das minhas partes favoritas, na verdade. Também é um calçado da Columbia. E eles têm ah, esse sistema Omni Heat também. Que aqui dentro, ó, vocês percebam? Ele tem. Não sei se vai folgar aqui, o é um negócio. Ele tem aqui uma camada de um material prateado especial que esquenta o seu pé além da meia. E não só esquenta o seu pé, mas ele é inteiro à prova d'água também. Porque a gente tem que lembrar, gente, que neve é água. Exato. Né? Então, se você molhar o pé, já era. Se você molhar o pé, já era. Vai ficar molhado, vai ficar gelado e vai machucar. Então, aqui com essa bota eu posso enfiar o pé onde eu quiser na neve, que não vai dar problema nenhum. Ah, essa bota também foi uns 180 dólares, mais ou menos. Esse tipo de coisa é caro, né? Então você consegue achar na promoção, mas normalmente você vai pagar mais caro. Essa daqui é de uma marca canadense que chama Aldo. Ela não funcionaria para temperaturas extremas, mas aqui para Vancouver tá tranquilo. Não tem esse, esse recheio que tem a bota do Thiago, mas ela é bem quentinha, tem esses pelinhos aqui que também ajuda a esquentar o tornozelo. E ela é a prova d'água, então tá escrito aqui, ó, waterproof. Muita gente vai perguntar, como é que eu faço pra saber se é a prova d'água? Normalmente tá escrito, do Thiago também tá escrito aqui atrás, é não, Tá escrito waterproof. waterproof. Tem que ser a prova d'água por causa da neve, senão vai molhar o pé. Com o pé molhado e você não vai morrer em 5 minutos. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, não esquece de compartilhar. Clicar aqui no sininho pra receber as notificações. Se inscrever no vídeo, seguir a gente, deixar seu comentário, que roupa que você mais gostou. Você tá vindo pro Canadá, não tá? Já comprou suas roupa vai comprar aqui. Comenta aqui, tá acabando o espaço do cartão de memória Dá tchau aí, a gente se vê no próximo vídeo Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau.